Eu acredito que a importância dos governos locais é porque eles estão mais próximos das áreas, né? das suas áreas. É muito difícil a gente ficar né, julgando essa responsabilidade, às vezes, para o Estado, para o governo federal, porque eles não. Só quem está dentro ali, as comunidades que vivenciam é, aquele território e, e as potencialidades né, e, e as características, é que conseguem ter uma visão melhor do seu próprio território. Então a coisa tem que ser mais focada para uma. É uma força mesmo, um fortalecimento é, municipal, porque ele que tem que ter o um manejo ali do seu próprio território. Como a gente tem atividade minerária dentro do município, existe uma compensação é, pela mineração, que é a CEFEM, né, a, é, é um recurso alto, e ele é subdividido entre Estado, Município e Governo Federal. É, desta forma, a parte municipal o governo municipal fez, foi determinar, através de lei, que 10% da CEFEN dessa compensação que vem para o município, seja investido somente em questões ambientais municipais. Então, esse recurso vai para o, é, o FUNDEMA, que é o Fundo Ambiental, é, e 50% desse recurso ele é regido pelo Conselho, pelo CODEMA. Então, é, todo investimento tem que passar pelo, pelo Conselho de Meio Ambiente. Temos o Parque do Tabuleiro onde fica a terceira maior cachoeira do Brasil, a maior de Minas Gerais, com 273 metros. Temos o Parque Municipal Salão de Pedras, que é um parque dentro da, da área urbana né, do, do município, um parque de aproximadamente 800 hectares. Temos também a Serra da Ferrugem, que é o um monumento natural, que é uma serra bombada e que tem um viés paisagístico que está exatamente atrás da cidade, ao fundo da cidade. Nós temos um, um diferencial que não é muito comum no, no nosso país, é, de ter conselhos deliberativos. Todas as unidades de conservação possuem conselhos deliberativos, todas as municipais. É, e esses conselhos, eles definem decidem sobre o, o futuro né, e, e, e o manejo, a conservação das unidades. E esses conselhos são, formos, são formados tanto pela, pela sociedade civil, membros da sociedade civil, ONGs, etc., como também do poder público. Então, eu acho que essa descentralização do poder né, e trazendo isso também para a mão da, da comunidade, esse diálogo, esse poder decisório dentro dos conselhos tem ajudado bastante na, na preservação.